E aí, minha querida aí, pimpolha? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo caminhando. Quanto tempo? Pois é, uns cinco minutos, né? Também, né? Nós estávamos resolvendo é. outras tretas, mas Sim. eu falo quanto tempo de que nós não, não nos colocamos a gravar conteúdo Sim. para o estudo das pessoas, né? Estamos fazendo isso agora, é o que importa. É o que importa Sobre o é... que, que a gente vai falar? É justamente disso Sobre as portâncias, portâncias. <risos> é. É, Importa, importa Importa para você É o que importa é muito grande uhum. Quando você fala é o que importa Isso é um movimento grande Você tem que garantir Muitas variáveis, que nem sempre que você garante. Você pode Sim. ver que a, é o que importa. É o que importa, você demanda energia, muita energia. Uhum. Para sustentar aquela temática. Sim, porque então, não a tem... matemática... Oi? É porque não tem uma referência de importa para onde, para quem, como, por... Isso, é, uma, é muito geral. geral. É, é geral. Uhum. É uma aplicação geral com uma afirmação genérica Isso demanda muita energia Muita energia mental mesmo, sabe? Uhum. Sim Então é uma experiência sensível uhum. Que gera deduções vazias Sim Então é, é tão sensível que demanda ah, certas ausências que você precisa garantir sem segurança. Quando você... Ah, é o que importa. Se alguém te questiona, ah, se você não tem uma estratégia ali pronta, ali, você se sente acuada. Uhum. Por quê? Porque você está alegando coisas que não sabe. Não estou falando você, estou falando no contexto geral. Sim. Então, ah, há um impacto... Há uma sensação de impacto. Aí, porque é, parece que chegou um peso, uma demanda, e que as estruturas que você delegou para aquela demanda, ali para o que você colocou ali, elas não vão aguentar, vão, vão romper a qualquer momento. Então, você precisa defender aquele, aquele espaço. E... Como um, um RPG. A mente é como um RPG. Uhum. Você vai deduzindo e induzindo. Então você tem um método indutivo para a tua mente. Uma outra maneira de uh, falar a mesma coisa é é o que é. É o que é, é leve. Porque não te responsabiliza, não te coloca no papel de uh, ser forte. Entende? Uhum. Não te coloca no papel ah, onde você tem que considerar o número suficiente de particularidades das quais você não tem acesso. Tá. Porque não é um conteúdo verificável. E... Não é uma passagem particular geral. É uma passagem pública geral. O que importa é de domínio público, não é de domínio pessoal. Agora, se você coloca o que importa para mim, fica leve de novo. Entende? Entendo. Então, há um acordo indutivista, baseado em observação. Só que a humanidade, ela está corrompida. No sentido de dados corrompidos, igual no HD antigo, sabe? Uhum. Se corrompem dados, se geram lacunas e aí o software não consegue ler ali o 0 e 1, um, o 0 e 1. Um. Então o problema de induções com dados ausentes é que é como você ler uma música em arquivo digital. Se ela está corrompida, vai pular. Você vai ter espaços da Buda, música que vão pular, entende? Entendo. E por que que uh, se basear uma música completa numa música com espaços ausentes, gera conflito, gera um problema de comunicação, gera uma disfunção de responsabilidades, baseada em uma disfunção de habilidades? Porque... Uh, O problema não é haver espaço, o problema não é haver dados ainda a serem descobertos. O problema é ignorar esses dados que estão a, ser, a serem descobertos. O problema é ignorar a inserção de referências que é necessária para uma vida serena, saciada e equilibrada. São afirmações que trazem propriedades destrutivas ao conhecimento pessoal, que sofrem grandes dificuldades para expressão e uh, argumentação dos próprios direitos, desejos e experiências. Não há dados suficientes para afirmações e teorias particulares. Não há referência e aferência suficiente para perceber essas particularidades e defender essas particularidades, pois o problema dedutivo ignora essas ausências e produz... Uh, sempre um, problemas. Problemas esses que são administrados como normalidade. São normatizados como uh, coisas comuns. Uma frase que exemplifica bem é o ser humano é falho. O ser humano é imperfeito. Isso é muito grande, isso é muito é, antigo, não é o, o minha amiguinha do peito, é. né? meu amorzinho, gentil e carinhosa. É. Mas essa frase ainda rola nos campos com bastante Muito, frequência. muito. Hoje nós temos métodos dedutivos do mapeamento do psiquismo, que oferecem respostas a essa falta de ausência, essa falta de espaço para descoberta de si mesmo e autoconhecimento. Então hoje podemos criticar oferecendo uma solução. O ser humano é perfeito, ele só não descobriu a perfeição para preencher e para descobrir o que não era percebido nessas lacunas no seu na sua estrutura pessoal uhum. o ser humano não se reestrutura ele aprende a, ele percebe a própria estrutura ele precisa de tempo ele não ele não precisa abraçar tudo ele não precisa uh, analisar todas as formas e as demandas pois o seu raciocínio já interliga as agências e favorece os papéis e delega os papéis ao que o ser conhece como seu direito. A questão é saber aonde quais fontes são confiáveis e verificáveis, quais fontes são práticas para ter uma estrutura saudável, e uma estruturação das suas expressões. Para que ele tenha um raciocínio válido. Para que ele tenha uma construção de uma experiência mental válida para aquele momento, para aquela situação, por meio de associações coerentes tá. com premissas particulares. Eu não terminei. <risos> uhum. Tua outra daqui é a Tem várias. É, por quê? Porque se você está num foco específico, você precisa de um raciocínio válido para uma indução com premissas particulares que correspondem a essas particularidades. Então, não adianta você ter uh, uma estrutura mental, onde uh, você tem várias ideias que não correspondem, não fazem sentido serem uh, acessadas pelo seu psiquismo, virem à tona, né? virem à a, a consciência, à né? superfície, se elas não têm validade, se elas não têm coerência, se elas não têm ressonância com o problema, com a situação, com a experiência daquele momento. Então, as definições das características dos momentos são extremamente importantes. E definições desses pontos de ligação das, dos processos que correspondem ao subconsciente e dos processos que correspondem ao... Ah. A lógica daquele contexto é, é, é muito importante ter esse mapa, ter essa estrutura de correspondências, ter essas escolhas claras. Posso, posso perguntar? Agora pode, espaço é todo ah. seu. Ah, Uh, primeiro, é sobre essa questão de gastar muita energia mental quando se considera uma ideia muito genérica e que a pessoa, de certa forma, ela tá, é como se ela invocasse uma ideia muito genérica e, e tivesse que garantir essa efetividade da ideia num sentido muito amplo, é por isso que se gasta muita energia mental isso que ela não tem condições de fazer isso não tem aí ela gasta energia na tentativa de, de completar esses dados e entra em redundância e isso é como se fosse um um fio desencapado assim, de energia que gera é. resistência? Que, que acaba dissipando a energia em lugares errados, assim, que vai. É. Bom, a gente vai entrar em eletromagnetismo, mas o, o fio tem ali a composição do espectro eletromagnético. Então, está encapado ou desencapado, né? só se ele tiver em contato com outro material que conduz a eletricidade. Mas aí a mente do médium que foge, porque o trouxa estudou isso. Voltando ao foco... Sim. Voltando ao foco... Ah, como se tivesse uma fuga de energia... Pra, não, pra é, ter... assim, é assim. Você, você tem uma realidade, você tem uma temática e aí você vai sustentar outra temática. Só que como aquela temática ah, tem um princípio de uma certa retórica, ela tem uma coisa chamada tautologia. O que é isso? <risos> é quando uma mesma ideia se expressa de formas diferentes. Então você tem uma, uma um princípio vazio que pode ser interpretado de várias formas e você quer uma forma exata. Não é problema você expressar seu desejo e desejar premissas particulares com certa exatidão. Não há nenhum problema, muito pelo contrário. O problema é quando você precisa sustentar todo o universo com diversas variáveis para poder passar essa exatidão, porque a sua linguagem é uma linguagem territorialista, é uma linguagem que assume responsabilidades uh, de maneira... Uh, Uh, sem consciência. Então é como se você uh, tivesse estruturas uh, e explicações de certos fenômenos unilaterais sem ciência. Isso demanda muita energia, demanda muita, muita, muito processamento de dados, entende? Sim, que nem, que nem tão lá esses dados nem, tem nem, é, nem tá lá, você só garante que exista Então se eles estivessem lá, eles poderiam ser apoiados ali naqueles dados Mas como eles não estão apoiados em nada, é você que tem que sustentar Isso te cansa Então a partir do momento que se usa a linguagem de uma forma ah... Lógica é, de uma forma lógica, mas digo quando quando tá usando a linguagem de, de uma maneira genérica, o que importa como antes. Eu falei que é o que importa, mas não é o que importa para todo mundo. Então, é você respeita a lógica dedutiva e você uhum. trans, transita entre essa lógica com deduções racionais e transformações na própria lógica. Mas o que, o que faz com que essa estrutura da linguagem corre, abarque toda essa sequência lógica de variáveis e lacunas e falta? Independência. E... Saber onde você está, quem você é, e até onde está e até onde vai suas responsabilidades. Tá, aí a gente tem outra questão, que é... Tu tinhas falado que é importante ter consciência dos problemas, ter tempo para o autoconhecimento, para estabelecer quais são as prioridades e ter mais clareza, para que daí se construa essa, essa lógica de, de raciocínio, né? Em se construa lógica e com definições... Ah, para estabelecer termológicas né? Uma lógica dos termos na sua vida Na vida de qualquer um que aqui estuda Respeitar as suas premissas particulares, né? seus interesses né? Porque o interesse muitas vezes é subjulgado ou negado Nas relações pessoais e profissionais É, é, é com relação a isso que eu ia perguntar porque... Estou no controle, eu sei. <risos> tá, tudo. Tá. Uh, porque, assim, é, é complicado, eu acho complicado, às vezes, tu precisar é, equalizar essa linguagem. Porque não é todo mundo que recebe bem ou quando eu chego e falo, ah, isso é bom para mim. E acabou, eu gosto disso. Às vezes os outros sentem como se não estivesse prestando atenção, como se é, estivesse fazendo pouco caso da situação e daí precisar desse tempo para ter consciência das prioridades e ao mesmo tempo... É... Sanar a expectativa que... do outro? Não, não. sanar a expectativa do outro não é algo que dá para uma pessoa fazer, né? Justo, então, bom. brilhante, brilhante. A outra pessoa tem todo o direito de ter as expectativas que ela quiser, eu não tenho nada as a ver com isso. As conclusões dela também. É, mas... Uh... Às vezes, está tá num contexto onde... Começa a parecer muito estranho É um pouco desconfortável A linguagem parece que fica Não vou dizer que ela é ela, Não ela, é palpável Ela é muito, ela é muito eficaz Para a pessoa conseguir é, Definir quais são as prioridades Dar nas coisas dela Fazer mas as coisas dela para ela Que é o que ela consegue fazer mas na comunicação com o outro começa a ter uma dissonância, assim, né? começa a ficar difícil para outra pessoa entender que que tu tá, eu não sei, não sei explicar, começa a ficar difícil ter um, um entendimento comum, porque tu já tá saindo desses padrões meio que pré estabelecidos dessa norma, desses problemas que estão normalizados e os outros às vezes bugam? É, o bug do outro é o problema do outro, né? É, é problema do outro, mas se te impacta, às vezes é problema teu também. Então, te impacta porque outras definições não estão propriamente definidas dentro do seu impasse. Se eu ficar muito bem com as minhas importâncias e prioridades, a reação do outro não me impacta? Isso. Te impacta porque ele, o outro, quando reage mal, você instintivamente foca na autoanálise. Como assim? Porque o outro, vai você vai olhar para... Aspectos que você tem, tem insegurança Porque você já mostrou segurança A sua segurança gerou insegurança E aquela insegurança te pôs numa posição de ter mais segurança Aí te gerou um impasse porque você ainda não tem mais segurança Mas eu digo assim, até em relações profissionais, né? Que... Principalmente, exatamente oh. O pessoal espera uma, uma... um comportamento meio padrão assim, que não... não, não está então, não considerando as importâncias de cada ser, as prioridades de cada ser, os interesses de cada ser, está considerando essas regras, assim, mais... genéricas. Antigas, é. Então, é... Eles não esperam, você se posiciona, se adapta à linguagem deles, mas não precisa falar dos seus interesses, só expressa. Tem um raciocínio válido, que é validado pelo ser que recebe tal raciocínio. Tá. Então... E aí, a minha posição é essa, meus motivos são meus. Não precisa sair falando os seus motivos, porque os outros podem ter conclusões falsas, né? Ah, então o processo é definir essa, essas prioridades, essa importância e a partir disso construir ou utilizar os termos ou construir uma linguagem que expresse essas importâncias dentro do domínio que é de cada um realmente, não tentar abarcar mais do que... Tem condições de, de abarcar, Sim. Sem tentar invadir o espaço do outro. E daí quando for comunicar isso para alguém, quando precisar comunicar isso para alguém, ficar de boa se a pessoa não recebe bem. Sim, você está gerando uma transformação lógica Está gerando uma inferência Dedutiva no outro ser Ele vai refletir Se ele não recebe bem é porque ele está se defendendo Ele que se foda ah. Ou desculpe, ele que lide com os problemas dele Sim. Não é de sua responsabilidade agradar Agradar já era a necessidade de gerar todo o um universo Voltado para aquele ser Isso é muito desgastante Uhum. Estamos na etapa de gerar o universo para si Gerar uhum. conclusões, deduções, interpretações Padrões e definições para si Construir uhum. essas definições Ganhar corpo, ganhar peso né, Nessas uhum. definições Elaborar e amadurecer essas definições Para com essa estrutura, para com esse gabarito né, Com esse currículo Interagir no mundo Tá E antes eu tinha falado Que a humanidade Ela está corrompida Isso. No sentido de, de dados Corrompidos mesmo. Isso é... Ela está corrompida Porque ela tende A Negar a... o acesso A informações importantes a negar o acesso a informações importantes Isso, porque ela nega o acesso Porque as pessoas tentam acessar com a linguagem errada uhum. Produção, uso da... Interações dissociativas Preconceito, desprezo e etc Não tem aderência Tá. E aí, essas lacunas que deveriam ser um espaço para. um espaço de respeito a algo que ainda está para ser descoberto, aí vai para lá qualquer coisa. Aí é, entra no, no, no, no, no ponto de preencher com qualquer coisa, só para estabilizar o, o, o contexto. E aí a responsabilizar os outros, a responsabilizar as pessoas por problemas constitucionais e organizacionais, aí entram, entram no processo de dissociação e responsabilização ah, corrompida também, né? Uhum. É basicamente isso, soluciona desbra... mapeando, interpretando e entendendo a si mesmo, administrando o universo pessoal, administrando as próprias características, prioridades, vontades, conhecendo as suas próprias linguagens e a sua maneira de falar no mundo. Seja uma fala mental, seja uma fala emocional, seja uma fala comportamental, não importa a importância são essas porções de características que você se importa. Uhum. E aí fechamos. Ficou alguma dúvida? Minha o... pimpolha. Eu... Pô, Eu ainda não entendi bem a relação da linguagem com acesso. Porque a linguagem não é só a linguagem falada, né? É, todo o espectro comportamental do ser. Toda forma de comunicação. Sim. Isso. Porque alguém pode ficar bem quietinho e ter as suas importâncias, prioridades muito bem estabelecidas, não precisar falar para ninguém. É. E tem gente que pode gastar muito tempo... É, falando, falando, falando, fazendo listinha Do que, que é prioridade, importância, etc, etc Mas Talvez não, não consiga acessar Esses níveis mais sensíveis Do que é realmente importante Isso Por... Tá, então como que a gente sabe que a linguagem está certa Ou está... Ruim, tá ineficaz. Ah, os dados são muito claros. Só. Preguiça, insatisfação, procrastinação, estresse. Tá. E daí, se alguém tiver com dificuldade para melhorar isso, é pra falar contigo. Achei que você ia esquecer disso. Estou brincando, pode pode... <risos> pode procurar o suporte, procurar o atendimento, nos procure nos nossos canais de comunicação. Ah, outra coisa, ah, se está muito difícil, você não se força, você vai ter deduções interpretativas sobre outras definições pessoais, outros aspectos. Deduzir o que você gosta ou não gosta, se baseando primeiramente no que você gosta, é muito mais fácil. Uhum. Empregando esses gostos a coisas que você não gosta e analisando friamente as características daquele universo para entender e atender as próprias expectativas é importantíssimo, porque senão vira uma bola de neve e parece um problema generalizado quando, na verdade é uma situação complexa que precisa ser analisada por partes. Sim, eu lembro de conversas anteriores que a gente teve que tu tinha dito que se se a pessoa tem isso bem estabelecido, importância, prioridade, noção de até onde vai o domínio dela, onde não é, no geral as as atividades, é, se está tendo problema um trabalho, mas o trabalho em si não passa a ser um problema, fica é mais fácil de forma geral ir navegando. é Você se baseia de maneira genuína em você. É uma escolha uhum. que muda tudo à sua volta. Uhum. E vai levando. Não necessariamente você vai produzir do mesmo jeito que um dia você produziu em uma interpretação tendenciosa, buscando preencher certas lacunas. Pois somos novos e novos a cada momento e a cada instante. Beleza. Muito bom, muito bom. Muito bom. Parabéns para nós. Parabéns. E Até. Até.